Ezequias, é isso mesmo. Agora vamos mostrar o que foi destaque em nosso perfil do Facebook, a página que é uma das mais acessadas da justiça brasileira. Aqui, às vezes, o destaque é um meme, mas nesse caso, nada de meme. Só este banner explicativo que fala sobre o recorde histórico da reforma trabalhista, que já recebeu mais de 900 emendas parlamentares. Mas isso só até o final de novembro, quando o post foi publicado. Segundo o Jornal Estadão, as sugestões feitas pelos parlamentares vão desde ajustes na redação do texto até a revogação total da reforma. Os números impressionam, mas o que impressiona mesmo é a quantidade de gente que se envolve com o um tema que diz respeito a todos os trabalhadores, né? Foram mais de 230 reações e quase 200 compartilhamentos. A Liana foi enfática. Não tem como levar o Brasil a sério mesmo. Pois é, né, Liana? Enquanto as emendas para a reforma continuam inconsistentes, ainda tem gente pedindo o fim da Justiça do Trabalho. É isso mesmo. E olha a cara de quem ouve uma coisa dessas e não acredita no que está ouvindo. Também puderam. Uma notícia assim assusta qualquer um. Claro que no caso da Sandra o assunto era outro. Mas esses discursos de extinção da Justiça do Trabalho também não agrada. Enfim, foram 365 reações e muitos comentários. A Inês declarou. Fantástico. É isso, gente. Quer aprender de um jeito descomplicado e divertido? É só se conectar com a Justiça do Trabalho no Facebook e também no Instagram. Assim você aprende tudo sobre seus direitos e deveres trabalhistas. É com você, Zequias.